Olá boa tarde amigos, Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui é sobre a análise de uma terra com plantio de um ninho. Quanto de adubo e qual o é... qual adubo que daria certo para ela? Isso é um. Algum... 15, 15, 1, 25, 25, 4, 14, 8. Então as variônicas que vai fazer a análise de qual adubo que a gente vai usar para ela para o plantio milho. E depois no próximo vídeo da frente, nós vamos fazer outro vídeo. É com a quantidade de adubo por hectare. Então mais nesse primeiro vídeo. Nós vamos ficar com. A,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 é o nitrogênio Qual que seria O ideal da numeração Desse nitrogênio Seria de 8, 10, 12, 14 15, 20 E lembrando também pessoal Que cada cada análise de terra Pode ser Uma numeração do adubo por exemplo Às vezes tem terra que dá 4, 14, e 8 O outro dá 10, 10, 10 O outro dá 15, 15, 15 O outro dá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 Para ver correto como é que, é que vai ficar, eu acho que eu estou com um problema na câmera, não, não tá. É que a câmera aqui, se ela, ela fica tão você não dá para ver como é que ela está correndo. Aqui nós vamos fazer a primeira análise agora sobre o nitrogênio.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 Marionica, o 0,2 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 03 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,4 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,5 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,6 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,7 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,8 daria certo de nitrogênio, se descruza o 0,9 daria certo em nitrogênio você descruza o 0,10 daria certo em nitrogênio você descruza ela descruzou no 0,10 no 10 então, o que, que significa? significa que o nitrogênio é 10 agora, como nós estamos sabendo que o nitrogênio é 10 nós vamos anotar aqui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 1, 2, 3. Ela cruzou. Varia, o 01 um daria certo por o fóssil, você descruza. Marione, o 02 daria certo para o fóssil, você descruza. Varioco, o 03 daria certo para o fóssil, você descruza. o 03,4 daria certo por o fóssil, você descruza. 05 daria certo para fóssil, você Marionico, o 06 daria certo para o fóssil, você descruza. Varioco, o 07 daria certo para o fócio, você descruza. Varioco, o 08 daria certo para o fócio, você descruza. Varia, o 09 daria certo para o fócio, você descruza. Varioco, o 010 daria certo o fosco, para o fóssil do milho, você descruza. Ela desclusou.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 Vamos agora ao potássio, vale então eu preciso saber qual é a numeração do potássio o prantílio desse milho nesse terreno, a hora de chegar em cima do século, eu vou fazer a contagem do potássio, a hora que eu chegar na numeração do potássio correto, você desculpa. Um, dois, três. Variônico, o 01 daria certo para o potássio, você descruza. Variônico, o 02 daria certo para o potássio, você descruza. o 03 daria certo para o potássio, você descruza. Variônico, o 04 daria certo para o potássio, você descruza. o 05 daria certo para o potássio, descruza. o 06 daria certo para o potássio, você descruza. Variônico. O 07 daria certo para o potássio, se descruza. O, o 08, daria certo para o potássio, se descruza. O, o 09, daria certo para o potássio, se descruza. O, arionico, o, 0, o 10 daria certo de potássio, se descruza. É no 10 também. É, vamos voltar aqui vamos fazer uma pergunta. Então, significa que o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 Então, é, qualquer um dos dois adultos Poderia dar certo para esse solo Tanto o 10, 10, 10 Como 15, 15, 15 Mas você pode usar o 10, 10, 10 Que é o, também um o adubo 10, 10, também é um adubo que acha fácil Para comprar Variando, O 0, 10, daria O 0, 11 daria certo para o potássio O 0,15 de potássio Daria certo para esse solo Produtivo da terra